Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Soldados atônitos como mortos, caídos ao chão na visão dos malaquim, anunciante da ressurreição Não tenta levar perfume pra quem tem boca e não pode falar Tem olhos formados, não pode te ver, mesmo tendo mãos não consegue apalpar nem ouvir O seu clamor diante da morte na mira dos canos, Sua guia não dá livramento, tampouco pouco rosário se tromba com os rambutru Porque procura dentro os mortos aquele que está e meu pastor do seu respira, Hamashi é o motivo Quanto já esquiva, gavá de corpo fechado na quebra O trágico é saber que morreu com estanho na testa Se torna como tais que eles adoram Mortos sem ação, Jesus te chama, bandido acorda Ele bate na porta e aguarda o convite, fica ao seu critério Deixar ele rejeitar rejeitar a temenda mudança do seu evangelho Abraços, castelo de areia que tomba com a chuva ou com a folha do vento. Abraça a palavra, se firma na rocha do Deus que te salva e livra do tormento. Único mediador da humanidade, a ponte entre o pecador e Deus. Só Jesus Cristo, o homem. Uma pá que andava de bonde, tirava a Alemanha, marcando veneno. Salvo pela graça onde prega a palavra, Deus faz fica pequeno. Pergunto quantos livramentos de morte cadeia, não entendo. Até quando cê vai relutar, carregando fardo pior que camelo? Jesus disse, vinde a mim os cansados e oprimidos Que eu vos aliviarei do fardo pesado do, do mundo, filho, filhos A igreja do meu sonho, Rap, não traz divisão A certeza de Deus, ou oh, Rap, não traz exclusão Quero falar do amor de Deus pra Eduardo e Dundum Quero brecar sua dor com Cristo no fardo comum Orar pelo Reinaldo e sua família com Deus. Implorar pelo sangue em doutrina, na justiça dos meus. Seja rap legítimo, seja rap missão. Seja o um rap pra Cristo, seja o um rap de unção. Um é a missão do flagrante no Douglas resgatado. É a versão do levante, é poucas, diabo é O rap menos egoísmos, por favor O rap menos é de Cristo, sem paz do Senhor O cruz tá vindo pra quebrar os patamares O cruz tá vindo pra salvar os de verdade Já não importa película ou beat a rima Já não importa entre nós qual o melhor letrista Hip hop missões, recrutando a verdade de Cristo Em prol das revoluções Meu Assombroso quando perceber viatros de espinhos Cravada tão fundo chegou no meu osso No fundo do poço em perno tenebroso Portando a cota que enfoca o pescoço Dentro do meu olho uma luz que ilumina seu lado obscuro o Cordeiro que tira o pecado do mundo Morreu pelo nobre, pelo vagabundo Porque não tem nada e achar que tem tudo Não sabe que é cego, pobre, sudo e mudo O meu fuso horário te deixa confuso Me fogo no tempo Na óbita do absolu Eu Tava jogado pelo mundo, estava acabado Pelo amor de Cristo no calvário eu fui resgatado Fui transformado dia a dia sendo lapidado Regenerado pela graça do imaculado e ao soldado não se esqueça que Deus é contigo Te capacita e fortalece em meio ao perigo E o inimigo que semeia o joio entre o trigo Tá condenado é homicida desde o tempo antigo E pro humano que quiser existe uma saída Ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida e quem tem sede de viver será saciado Onde o cansado e oprimido é aliviado Eu no bares andava, penava, chorava, clamava, gritava no mal me afogava Cristo me salvou, libertou e curou, transformou, me guardou na sua alja, És meu Redentor, o oh Santo Salvador, que imenso amor na minha vida operou Da lama me tirou, a palavra ensinou, na eterna rocha os meus pés firmou A ti oh Senhor, toda honra e glória mudou minha história Nova trajetória das trevas da luz, O oh, Santo Jesus, tua graça conduz vive bíblia notória, guerreiro adiante Sempre me constante, pois o um grande dia Está muito perto do dia do Senhor O libertador, o justo salvador, o Cristo ressurreto, ressurreto, ressurreto, ressurreto. Arrependei-vos em nome de Cristo Em foco de cruz Projeto Cristo ressurreto Única salvação Arrependei-vos em nome do Altíssimo Em foco de luz Na cruz o sangue derramou foi da montanha. Outros morrendo nos pés do morro. E nós, onde estamos? Nos campos de guerra, levando socorro. Na fronteira 4-5... Estamos na trincheira do front, porque no topo, <risos> no topo já tem gente de monte Mais um emissário da quebra, trago a paz pra aquele que sofre Nas ruas não tem airsoft, o esmigo morreu pelo cofre Esquinas com gente que tosse, se mata no fundo do prato Com a gripe da passavase misturada com bicarbonato Corações reembalsamados não amados que foram pro jogo Voltaram de funerária, alvejado com espinga-fogo. Ele mexe, sempre acontece. No gueto, são vários velórios. Mais uma quebrada de luto, tipo Brooklyn, sem o Notórios. São vários testes na vida, alguns nem nós acreditam De ladeira vazia, machuca pro pai de família, a criptonita. De ferro, de lado na cinta, andava assim lá na vila. Hoje ando bem protegido por aquele que nunca cochila. Dorme, nunca dormita, põe flores nas ponto 30 Prepare a poltrona na quinta, que domingo ele ressuscita Triunfa, registra na escrita, abre a porta da sepultura Pra toda alma que é cega, Jesus é o bolírio da cura Mensagem que gera loucura, esvazia toda a viatura Pra quem se encontra cativo, ele é o vará de soltura Convite que vem das alturas, falando de coisa séria O caminho das trevas pro céu, a cruz é a ponte aérea eu agradeço a Deus por tudo que tens feito, fez e vai fazer por nós Entregou seu filho naquele madeiro, foi poucas pro feroz Entendi isso logo após, notei, nós estamos sóis Quero usar eu, tu, ele, nós vós Vem cá, só basta se entregar, Tá lucas, se arrepender Tô com você, você vai vencer, crescer, poder dizer Jesus De Deus hoje em dia transformado, curado, tão mais atormentado nos erros do passado. Responde, perrequeiro tem de monte Mas de Cristo tu se esconde A favela só vai vencer Quando seremos adoradores Pois com Cristo ressurreto Somos mais que vencedores A bênção invade, o crime evade A mesma frase não muda a fase O tempo passa, amor dos covardes Uma pessoa com várias faces O inimigo planeja contra mim Prepara-se nada, acende um estopim. Por pouco não caí, depois eu entendi Que as melhores coisas estão sempre no fim Mesmo se eu quisesse ser o um bom bastante Juiz por alguns instantes Humilhando meu semelhantes Senhor, tu me corrige E me mostra a verdade Com fraco eu sou e mergulho na maldade, demorei a entender o seu propósito, aprendi que pra você Não, não, não existe o lógico, humanamente sou fruto do pecado Pai Mas em espírito meu sangue foi lavado Olha o peso da cruz foi por mim, por ti o amor o eterno que apita e me vende a mim E descubra o peso da florente Por graça, por fé, só sigo na fé Eu para pra mim é Paulo e não é aceitar uma cruz, meu truta e não negar sua fé, põe se de ter E combata o um bom combate. Cada round no baque, ataque na arte. Mensageiro de Cristo que fala a verdade, Esme aqui, Senhor. Seja feita a sua vontade. Eu desejo por graça e por paz e é que a humanidade se salve. Sente o peso da rima, meu flow e batida no verso do gueto. Aqui é perifa sofredocem. Manonato, versado de Bíblia, é os gurissem. Quando eu falo que Caxias tá no rapper, é pra mostrar que a cruz tem que ser levada em todo o globo terrestre. Minha pressa é com pressa, evidências concretas. Pandemia no mundo, rumores de guerra, fique alerta, passa Tome sua cruz, postura correta. Seja prudente, vaso. Vê se espera no Senhor, hein? nosso rapper. É compromisso sempre foi pela fé, pelo amor. O amor que sinto de Cristo, no um madeiro ressurgido. O cordeiro que hoje é leão, nós te adoramos ao Senhor Jesus Cristo, eu acredito. E tudo é possível né meu irmão Que como Pedro caminho sobre as águas A vitória entregue em suas mãos ó. Oh, recebo o perdão e aceite a missão De pregar a palavra a toda a nação O a postura de crente Tome o arado em suas mãos Eis o X da questão Vê se abraça a nossa visão A cruz até pode ser pesada Mas te levará para a salvação E Jesus dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome todo dia sua cruz Siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A salvará.